Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.gaja.trdi. O vídeo de hoje... Como é que eu explico o vídeo de hoje? <risos> Recentemente, Manu Gavassi, a cantora, ex bbb que todos nós conhecemos, lançou uma coleção com a CIA. E aqui em casa tava todo mundo doido atrás dessa coleção. Eu, minha mãe e minha irmã, a gente comprou várias e várias peças. No meu caso, eu não comprei várias peças porque tudo que eu queria tava esgotando. Tava esgotando muito rápido, mas eu consegui comprar esse moletomzinho que é muito fofo. E acontece que o meu cabelo tá aparecendo com o da Manu Gavassi quando ela chegou no BBB. Porque o meu cabelo, inclusive, só tá dividido no meio. Eu não consigo mais usar ele pro ladinho. Mais ou menos tipo o da Manu Gavassi. Então eu pensei, vou me transformar na Manu hoje, entendeu? Por quê? Por nenhum motivo, só porque eu não tenho nada pra fazer. <risos> Quando a Manu estava no BBB, eu amei aquela websérie que ela fez. E uma das makes que ela fez foi essa azulzinha aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, então eu vou incluir aí na tela. Que é uma sombra azulzinha meio gráfica, com uma pelezinha leve, muito blush, um gloss assim. E eu achei o auge, então hoje nós vamos fazer uma vibe assim meio...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 Então, vamos começar nessa maquiagem Manu Gavassi Inspired. Vou começar usando um hidratante facial, né, um creminho nutritivo. Esse aqui é da Nivea, que tem uma sensação não oleosa. E como ela mesma vivia falando no BBB, ela é a doida de skincare e eu também. Por isso que antes de começar esse vídeo, eu já fiz a minha skincare. Tem muita gente que me pede um vídeo de skincare aqui no YouTube, mas eu tenho um já falando sobre a minha rotina de skincare no meu IGTV do Instagram. Então, se você tiver curiosidade, corre lá no Instagram e me segue e assiste que tá lá no meu de TV, toda a minha rotina de pé. Ai gente, diferente que eu passei hidratante aqui até no meu olho hoje. Period. Mas enfim, olha só, achei uma foto dela com os olhos fechados que vai ser melhor ainda pra gente ter referência nessa make de hoje. Bom, eu acho que a Manu não preenche as sobrancelhas e eu também não. Só que ela tem sobrancelhas bem menos expressivas do que as minhas. Então vamos lidar com isso, entendeu? Vou usar um BB Blur da Tracta logo depois do hidratante pra gente. Deixar tudo mais homogêneo e mais lisinho também. Beleza, com um lencinho umedecido eu vou limpar as minhas mãos, que eu morro de nojo de produto de maquiagem nas minhas mãos. O auge é que eu passo maquiagem no meu rosto e pra mim tá tudo bem, mas eu passo na minha mão e tenho gatilho. Auge. Beleza, vamos começar por base. Como a Amanda faz uma pele assim mais levinha, eu vou usar essa base Ruby Rose Fills aqui, que tem resenha no canal, enfim. E eu vou colocar algumas gotinhas dela no meu rosto. Lembrando que eu tô usando a cor Amêndoa 30. Não sei se eu já falei isso. Essas makes que a Amanda Gavassi usa são muito bonitinhas, bem fresh e muito modernas, mas elas também são muito fáceis. Elas são muito mais simples de fazer, suponho eu, né? Elas são muito mais simples de fazer do que aqueles looks elaborados e tal. Óbvio que eu prefiro um bom reboco, né? Porque eu sou apaixonada em maquiagem ultra elaborada. Mas assim, eu também amo essa pegada mais moderna e mais fresh, sabe? Acho tudo. Gente, sobre a coleção que ela lançou com a CIA, eu queria muito esse moletom que eu consegui comprar e uma camiseta de tie-dye, mas na hora que eu coloquei no carrinho e fui finalizar a compra, esgotou. Mas tava esgotando tudo, gente! Tudo! E vamos de impacto, influência e relevância, né, meus amores? Vamos lá, base feia. Então, olha só, tá uma coisinha assim, bem mais leve do que geralmente eu uso Vocês estão vendo aí, tá aquela famosa pele com cara de pele, né? Vamos passar pra corretivo? Pra corretivo, mil desculpas! Mas eu vou usar um de cobertura alta, que é esse aqui da Natura Que é o meu ride it or die, eu acho que é o corretivo que sempre tem na minha coleção E eu sempre tô comprando de novo, porque é bom, tem uma cobertura ótima É barato, tipo, é 30 reais cada corretivinho desse aqui Então, chique Ai, mano, Gavassi, sinto muito, viu? Vou iluminar aqui o resto do meu rosto. Provavelmente ela nem faz isso tudo. Mas eu quero. Olha só, gente. Isso aqui que eu tô fazendo é uma dica boa, inclusive, pra quem acha bonito maquiagem de alta cobertura, mas tem medo de produtos de alta cobertura. Compra uma base de média cobertura e um corretivo de alta cobertura que vai ficar esse efeito aqui. Eu já acho babadíssimo, entendeu? Já dá aquela super iluminada, fica assim um look fresh. Um look assim... Auge. Uma coisa que eu já percebi é que a Manu Gavassi gosta muito de incluir toques de dourado na make dela. Seja com algum iluminadorzinho, ou então até no look também, sabe? Com correntes e tal, essas coisas. Eu vou usar um iluminador que é muito glow. Mas eu vou usar ele antes de selar, pra gente já deixar ele mais difuso e tal, mais discreto. Que é o BT Glow da Bruna Tavares, que eu mostrei lá no meu último vídeo de comprinha. Se você não assistiu, clique aqui pra assistir. E ele é exatamente na cor gold, que é um tonzinho de dourado. Esse iluminador da Bruna Tavares é super... Power. Mas como eu falei, a gente vai deixar ele mais difuso, porque eu vou espalhar ele com a Beauty Blender, que já tá com a base e tal, aqui em cima da base e do corretivo, antes de selar. Eu não sou o maior fã de produtos líquidos, tipo iluminador líquido e tal, mas eu acredito que tanto a Manu, talvez, quanto quem gosta dessas peles mais levinhas, use muito produtos líquidos, produtos em creme e tal, porque fica bonito nessas peles mais levinhas e tal. E vamos lá, né meninas, espalhando o iluminador. Vou agora selar o meu belíssimo rosto usando um pó da Adversa, que é um pó que eu já usei um tempo atrás aqui no canal e que eu gosto bastante. E ó, ah, já tô selando a maquiagem inteira, só pra gente poder continuar tudo certinho, sem se preocupar. Mas depois a gente vai reaver todo o brilho da pele, que sumir com pó e tal. Porque querendo ou não, a maquiagem da Manu também é bem glow e é bem... Fresh e tal, bem iluminada. Bom, passando pra contorno, eu vou contornar o meu rosto usando o BT Blush Contour na cor Brown Sugar. E eu vou fazer o meu contorno normal, só que hoje eu vou tentar deixar ele mais difuso. E eu vou tentar não cortar tanto do contorno, igual eu geralmente faço, que eu gosto muito daquelas linhas bem marcadas e tal, pra dar mais expressão e definição pro rosto. E a make da Manu é mais tudo esfumado. Olha, tá vendo que o meu contorno tá uma parada assim mais esfumada hoje? Geralmente eu faço aquele recortão e tal, bem vibes Instagram. Mas hoje eu vou deixar mais esfumadinho assim, porque é mais de estilo que a Manu contorna o rosto dela. Bom, fiz o contorno, mas acho que eu não vou continuar na pele por enquanto. Vamos passar pra os olhos. Eu vou vir dessa paletinha aqui, que é a Spolight Eyeshadow Blue da Louis Ancy, Que ela tem muitos tons de azul. Eu nunca testei essa paleta, então eu não sei o que esperar definitivamente. Eu vou tentar começar com essa cor aqui, que é a Pre. Eu acho que a sombra que a Manu tava usando era mate, depois ela aplicou um gloss por cima pra dar aquele efeito mais glossy, sabe? Mas a minha aqui é metálica e eu acho que se eu fizer a mesma coisa, vai ficar tão bonito quanto. Só que não tá pigmentando tanto, então eu acho que eu vou fazer uma coberturinha com corretivo primeiro. Marcar como se fosse uma cut, mas desenha da pontinha também. Então eu vou voltar no meu corretivo da Natura, porque essa sombra aqui da Luizana se pigmenta, mas não o suficiente. Então aqui estamos com a nossa marcação feita com corretivo Vamos lá com a cor Pretty novamente olha só, até o momento tá basicamente o mesmo formato já preenchi de azul eu vou fazer a mesma coisa nesse outro olho aqui e já já eu volto bom, tô com os dois olhos feitos no mesmo estágio e agora que a gente já tá com eles preenchidos com essa sombra metálica mais clarinha eu acho que podia rolar tipo um degradêzinho dentro desses limites talvez com os tons new e nice também, pra não ficar tão mais escuro sabe? só pra dar uma mesclada entre esse azul claro e esses azuis médios vou vir primeiramente na cor nice que tá do ladinho da que a gente já usou. eu vou tentar depositar isso esfumando ela meio nessa parte aqui exterior, trazendo um pouco aqui também meio que marcando o côncavo. Não sei se vai fazer muito sentido, mas auge. Gente, uma coisa que eu já posso dizer pra vocês, essas sombras da Luizance é que não somente as cores são lindas, como também tem um fallout pra caramba. Não sei se vocês estão conseguindo ver, que tem muito fallout. Muito mesmo. Então, por causa disso, eu vou vir nessa paletinha chamada Fundo do Mar da Lodurana, porque eu não tenho até amanhã com as sombras da Luizance né? Vou pegar esse azul médio aqui e vou vou passar por cima dessa região aqui externa, também um pouquinho aqui no canto interno, sabe? só pra dar um pouquinho mais de dimensão e depois eu venho sumando isso aqui direito eu vou marcando primeiro e depois eu vou sumando ok, a Mano tinha usado uma corzinha sólida, mas eu fiz esse degradê de leve aqui entre um azul mais claro e um mais escuro vou voltar na paletinha da Loisance só pra retocar um pouquinho daquela cor pretty que foi aquele azul mais claro que a gente usou no início, aqui no canto interno porque no canto externo eu achei mais bonito e escuro, mas no canto interno achei melhor o claro mesmo áudio né meninas, here we are. A maquiagem da Manu não tem nada na parte inferior dos olhos, ela só aplicou sombra na parte de cima, então eu já vou varrendo e tirando aquele excesso do pó da que a gente tinha aplicado há horas atrás e também de qualquer fallout que ainda tem aqui. E nós vamos com vários cílios, eu vou usar esse Curvex aqui e vou aplicar a máscara volume e alonga A Manu, eu acho que ela só tava usando Máscara, então eu tava usando os cílios assim, bem discretinhos Aí eu vou decidir quais cílios postiços eu vou usar, mas eu vou usar postiços porque eu quero Então, gente, eu falei que eu não ia fazer nada Na parte inferior dos meus olhos, mas Esse lado aqui, acho que vazou um pouquinho De sombra e de uma forma muito uniforme Que eu achei muito bonita, então eu vou Replicar bem rente mesmo a raiz dos cílios Do outro lado lá, e não vou esfumar Pra ficar nessa mesma vibe, né Uma coisa mais gráfica, porque eu achei bonitinho. Não fiz porque eu quis, mas gostei. Vou repetir: aplicar máscara nos cílios inferiores. E agora eu vou testar esse lápis aqui que eu comprei recentemente, da Viva e. Eu quero aplicar esse lado aqui, que é um azul mais claro. Vou ver se ele funciona. Enfim, não gostei muito desse lápis da Viva e, porque ele não pigmenta muito. Agora eu vou aplicar um iluminador. Eu quero muito testar esse iluminador aqui, chamado Precious, da Ruby Rose, da linha Too Glow. Que eu ainda não usei essa cor. E eu vou aplicar ele por cima do iluminador da Barona Tavares. Porque, como a gente usou pó na pele, ele deu uma leve apagada. Então vamos recuperar esse brilho. O que, que a gente vai fazer agora? Eu acho que eu vou passar batom, porque eu quero aplicar gloss nos olhos também, mas como gloss é uma coisa que não dura muito tempo nos olhos, é uma coisa assim, mais visual pra foto, mais editorial, eu quero aplicar por último. Então, vou aplicar um batom. Parece que eu vou usando a cor natural da boca dela, só com gloss por cima, mas eu vou usar essa cor aqui de batom, que na verdade foi o mesmo que fiz. Então, auge, e ele já tem um acabamento meio glossy, então não vai nem precisar de gloss áudio do áudio né meninas como o gloss é meio melequento eu acho que eu devia aplicar os cílios primeiro e esperar a cola secar antes de aplicar o gloss, então é isso que eu vou fazer Mano, Passi não usa cílios postiços ou então ela usa cílios muito discretinhos assim como eu falei né, já eu uso armas mais pesadas então vou usar esses cílios postiços aqui, porque é uma maquiagem inspirada na dela, tá? tipo não é igual bom gente, pra a gente setar essa pele toda e deixar bem iluminada eu vou usar essa bruma iluminadora da Face Beautiful Professional Pra deixar o rosto mais iluminado ainda do que já tá Porque é o jeito que a Manu faz a pele dela, né Ela gosta de uma pele leve e super iluminada Eu gosto de uma pele pesada Mas eu também amo uma pele super iluminada E o último passo dessa maquiagem Vai ser aplicar o gloss aqui na pálpebra, né Onde a gente aplicou a sombra azul E eu vou fazer isso por último, né Eu não fiz antes Porque quando você usa gloss na maquiagem É mais uma coisa pra foto e vídeo Não dura muito tempo Então... A Auge, fiquem cientes disso, que se vocês forem fazer, não façam pra sair usar por horas e horas Porque vai ter uma hora que vai ficar feio, vai ficar assim um escândalo logo no início Vocês vão ver a diferença do tanto que essa aqui tá brilhando a mais do que essa? Não sei se vocês vão conseguir pegar aí, mas nossa, é um absurdo de lindo essa técnica. Por fim, né, o cabelo a gente divide no meio, já que eu estou com o um cabelo assim meio Manu Gavassi, esses tempos que meu cabelo tá crescendo. E basicamente, essa aqui é a minha recriação da maquiagem da Manu Gavassi. Fiz uma pele que as minhas intenções era que ela fosse um pouquinho mais leve, mas ficou assim, mais pro lado pesado, que eu amo. Mas eu tá uma pele assim, humana, né, auge. Tem as pálpebras com gloss, tudo isso mais Cardinho, tudo com um iluminador, muito brilho, uma pele muito fresh. Então é uma vibe bem, bem Manu. Eu absolutamente amo essas sombras gráficas e delineados gráficos que a Manu usa. Eu acho super moderno e super lindo. Eu vivo usando também. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que super combinou com o meu moletomzinho da coleção dela, da C&A, que foi, infelizmente, a única peça que eu consegui comprar porque o resto esgotou. Mas pelo menos a minha favorita, que foi o moletom, eu consegui comprar e eu amei. Se você gostou do vídeo de hoje, dessa maquiagem, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos durante a semana, então fica ligado pra não perder nenhum. Considere me seguir no Instagram, Twitter e TikTok. Eu sou o arroba em todas essas plataformas. Crio muito conteúdo lá, então não vai perder. Comenta aí embaixo o que, que você achou dessa transformação monogavasse, se você acha que eu devo cortar meu cabelo ou acho que eu devo ficar um momento mais, né, com esse meu cabelinho de monogavasse aqui. Ponto disso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo.